eu sou Silvia Piva, sou advogada e eu contribuo aqui no AAA com conteúdos relacionados ao futuro dos profissionais do direito. Hoje eu estou aqui, na verdade, para falar sobre os aspectos jurídicos mais importantes do Covid-19. A gente sabe que todos os dias tem saído uma quantidade imensa de legislação, de normas, e até para nós advogados é muito difícil acompanhar, então a gente buscou aqui nesse vídeo falar para vocês um pouco mais com clareza é, sobre dicas e sobre perguntas que os leitores têm feito nesse momento. nós, né, nós temos sentido grandes mudanças, seja na nossa vida pessoal, no trabalho, e as empresas também estão passando por grandes transformações. O ponto, no entanto, é que é hora da gente tomar é, muitas atitudes, especialmente com relação a colaboradores que vão ter que ser colocados em home office, já estão em home office na verdade, férias ou licença remunerada, enfim, aí vem uma MP na data de ontem é, que traz muitas dúvidas seja para trabalhadores, seja para empresários e dúvidas das mais diversas é, variáveis com relação a pagamento de tributos, renegociação de dívidas, seja com poder público, seja com particular. E, e para abordar esses pontos, então eu começo falando sobre dicas trabalhistas para você implementar algumas alternativas. Primeira, né, eu acho que é muito importante organizar todas as medidas que são compatíveis com a sua empresa e tirar do radar aquelas que não são, aquelas que são inaplicáveis adianta você ficar insistindo com medidas que não vão fazer sentido para você. Dentre essas medidas possíveis e que fazem sentido para a empresa, elabore um cronograma com base na complexidade de cada uma delas. Comece implementando as mais fáceis, que geram um efeito mais imediato, e deixando as mais complexas para depois. É uma forma também de você conseguir implementar aos poucos, dentre essa quantidade de coisas que devem ser feitas, você primeiro optar pelas mais simples pode ser um bom passo. Se o caixa para você é algo extremamente relevante, foque suas ações nas medidas que exijam pouco ou nenhum desembolso nesse momento. né? Uma outra dica muito importante é evite comportamentos contraditórios. Não faz sentido você buscar uma negociação sindical na sua empresa para reduzir jornada, salário, e depois contratar é, colaboradores temporários, por exemplo. Né? Uma outra dica é, é, é muito importante você estruturar quando começa e quando termina cada medida para você não ter dúvida do momento certo de executar essas medidas. tá? E uma outra coisa muito importante é você afinar a comunicação da empresa com os trabalhadores. Nesse momento de, de tanta tensão e incerteza, é muito importante ter clareza, transparência e assertividade, para que tudo que foi combinado realmente tenha ficado claro para ambas as partes. Agora as perguntas, né? Vamos começar com o trabalhista. Vamos considerar a primeira hipótese. Se eu estou com baixa demanda na produção da minha empresa, que opções eu posso adotar para minimizar esses impactos do ponto de vista trabalhista? Vejam, existem várias alternativas possíveis. Utilizar saldo de banco de horas, implementar a compensação informal, concessão de férias, licença remunerada, antecipar alguns feriados em curso, em situações mais críticas, né? até levar em consideração a redução da jornada e até a redução dos salários. Cada uma dessas possibilidades tem exigências legais que devem ser consideradas para que você tenha uma regularidade quando implementar tudo isso, e também para evitar algum risco futuro, e aí contribuir ainda mais com o cenário negativo. Algumas dessas formalidades que são exigidas nessas situações podem até ser relativizadas e afastadas nesse momento, né? como até é, a gente viu um cenário totalmente atípico, e o que foi o que fez o governo federal com a MP 927, publicada dia 22. Então, é recomendável que cada empresa, dentro das, dentro das possibilidades e necessidades, implante as alternativas que já estão ao seu alcance para minimizar os aspectos dessa crise. Uma segunda questão, né? de acordo com o MP927, o banco de horas não precisa ser homologado com o sindicato? Não, não precisa. A Reforma Trabalhista, em 2017, ela já trouxe a possibilidade de negociar diretamente com o trabalhador, desde que o acerto de saldo seja feito a cada seis meses. E a MP 927, na verdade, ela ampliou esse acerto de saldo agora para até 18 meses, contados do encerramento do período de calamidade pública. E o Home Office, né, o tão falado Home Office, a questão dos equipamentos, se a gente formaliza um termo individual, como é que faz? Né? Eu deixo claro que a companhia não vai arcar com nenhum custo de internet, energia e outras coisas que advenham dessa, desse nova, dessa nova forma de trabalho. Então, o que, que diz a MP927? A MP ela dispensou, no momento, a celebração do aditivo ao contrato de trabalho, Porém, é muito importante que se elabore um documento para estabelecer como vai ser essa infraestrutura, como é que vão ser fornecidos os equipamentos, como é que vão ser as orientações gerais sobre prevenção de acidentes, lesões, enfim. Se você tiver essa disponibilidade, a empresa tiver disponibilidade, o médico do trabalho da empresa ele pode elaborar como se fosse uma mini cartilha com orientações essenciais de cuidados que os colaboradores devem ter nesse sentido. Uma outra questão, na licença remunerada eu posso solicitar a realização de treinamentos online? Na verdade, não. Esse é um período que, a, se você estiver em licença remunerada, é um período que você não pode fazer qualquer atividade profissional. O empregador ele pode recomendar, sugerir, mas a adoção por fazer ou não determinado curso é do trabalhador. Se o trabalhador concordar, ele pode até mesmo se comprometer a fazer o curso. Tudo pode ser estabelecido dentro de um aditivo ao contrato de trabalho. E sobre a extinção do contrato de trabalho por motivo de força maior? Existe previsão da liberação do seguro-desemprego? Na verdade, não tem a previsão é, legal na rescisão de contratos de trabalho por motivo de força maior. O que a lei do trabalho, a CLT, ela diz a esse respeito é a rescisão do, dos contratos quando... O, ocorre a extinção da empresa ou o fechamento do estabelecimento por motivo de força maior. Ou seja, você falar em rescisão baseada na força maior só vale quando a empresa tiver que encerrar suas atividades. Eu preciso conceder férias para os, meus, para os meus colaboradores, mas ninguém tem mais período aquisitivo. Como é que eu faço? Como é que funciona o pagamento dessas férias? A MP927 trouxe a possibilidade de que as férias possam ser antecipadas, ou seja, é possível você antecipar unilateralmente por parte né, do empregador essas férias de períodos aquisitivos que ainda não foram completos. Além disso, férias futuras é, de períodos aquisitivos que ainda não tenham sido iniciados também podem ser antecipados, mas neste caso é preciso a concordância também do empregado. E sobre o pagamento, ele também foi flexibilizado pela MP927, então as férias elas podem ser pagas até o quinto dia útil do mês subsequente ao, ao colaborador usufruir essas férias e um terço de férias até a segunda parcela do décimo terceiro salário, visando não impactar tanto o caixa das empresas. Uma outra questão, eu não consigo interromper a atividade da minha empresa, o que, que eu tenho que fazer para eximir a responsabilidade da empresa se algum funcionário ficar doente? Bom, é natural que, pela característica de algumas atividades, algumas empresas tenham que continuar trabalhando. Algumas, inclusive, podem até ter um aumento de demanda, né? a gente sabe disso. Nesse caso, é muito mais importante que a empresa esteja atenta e se dedique a fornecer um ambiente saudável para o colaborador. Isso é, isso é, essa já é uma obrigação normal, mas especialmente nesse momento do Covid-19 é você fornecer lavatórios adequados, você orientar a higiene das mãos regularmente, você colocar pontos de álcool gel, evitar é, que colaboradores trabalhem de uma maneira muito juntas, né? você deve afastar os colaboradores e, se possível, ajustar o horário de saída para evitar essa aglomeração. Existem também muitas dúvidas sobre questões fiscais e tributárias. Né? Uma dúvida muito recorrente é se o governo vai liberar as empresas de pagar os tributos. Veja, as empresas não devem ser simplesmente liberadas de pagar os tributos. Mesmo assim, o que pode acontecer é a postergação do prazo do recolhimento de alguns impostos ou contribuições. O Ministério da Economia, por exemplo, ele já informou que vai postergar por, por três meses o prazo de recolhimento do FGTS. É, já propôs a redução de 50% das contribuições ao Sistema S também por três meses. E o Comitê Gestor do Simples também postergou o pagamento das parcelas de é, abril, maio e junho para outubro, novembro e dezembro de 2020. Também é possível que sejam instituídos parcelamentos especiais, né, com algumas reduções é, de penalidades em decorrência do atraso no pagamento. E também pela decretação do estado de calamidade pública, também é possível, em tese, a concessão de alguns incentivos fiscais no futuro. Uma outra questão, né? eu corro o risco de receber a cobrança de tributos e ter que me defender desse período? Tem muitas empresas que estão em fiscalização, que podem receber algumas autuações, faz parte da atividade da empresa também receber penalidades. A gente sabe que, por mais correta que a empresa é, faça a sua, todas as suas providências com regularidade, alguns erros são inevitáveis, ou até algumas interpretações pelo fisco são diferentes daquelas atitudes que foram tomadas com base na legislação. O que, que a gente tem hoje no período é, e que está colocado em, em termos é, normativos? A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já editou uma norma prevendo a suspensão por 90 dias de todos os prazos e recursos e defesas. Então, até a adoção de medidas para cobrança de protestos e CDA foram suspensas. E ainda na esfera federal, a Receita Federal também estipulou até 29 de maio de 2020 que vai suspender alguns procedimentos administrativos de cobrança, como notificação de lançamento da malha fina né, de pessoa física, é, despachos decisórios sobre restituição ou compensação, é, exclusão de parcelamento por eventual inadimplência, então esses prazos foram suspensos pela Receita Federal. O Estado de São Paulo também, a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, é, também não irá promover nenhum protesto de dívidas é, por 90 dias. E vai haver a prorrogação do prazo das certidões negativas de débitos tributários? Para os casos de tributos federais, sim. A portaria conjunta da Receita Federal com a PGFN estabeleceu que as certidões vigentes até o momento, é, vigentes na verdade em 24 de março de 2020, elas vão ser prorrogadas por 90 dias. No entanto, não há informação sobre medidas semelhantes, seja para os estados ou para os maiores municípios. E uma última dúvida, né, que geralmente é, tem impactado muito as empresas. Eu posso deixar de cumprir um contrato por conta do Covid-19? Veja, eu não vou conseguir entregar um produto, eu não vou conseguir produzir. O que, que eu faço? Vejam, apesar do Covid-19 ele ser um evento extraordinário, é muito importante que essa questão seja respondida com muita cautela e ela não comporta essa questão uma resposta única. Sempre o que tem que ser levado em consideração é se os efeitos do covid eles foram determinantes para uma empresa ou algumas partes não cumprirem com essa obrigação contratual. Em qual medida que o covid impactou isso? Né? A parte que descumpriu ela realmente fez os melhores esforços, ela tentou falar online com o contratado, ela fez, ela tentou é, dizer: Olha, eu não estou conseguindo por conta disso, disso, disso. Se documentou? Quais são as previsões contratuais a respeito é, do descumprimento de uma obrigação, seja em virtude de força maior ou não? Quais são as penalidades? Né? Enfim, é, houve uma boa-fé daquele que deixou de cumprir? Então é muito importante tudo isso porque muitos contratos podem simplesmente não ter um intuito de cumprimento colocando é, o Covid como um fator determinante. E muitas vezes esse fator pode não acontecer, ele pode não ser determinante para esse contrato ser cumprido ou não. Então a gente não pode aceitar que qualquer situação se encaixe só porque estamos no momento do Covid, que ele não possa, não vai ser cumprido esse contrato. Então é muito importante analisar o caso a caso. Bom, pessoal, essas eram as dicas e questões que eu gostaria de ter colocado para você. Eu espero realmente que essas informações sejam úteis e que possam ser muito bem aproveitadas nesse momento. Até mais!